Boa tarde, meu nome é André Santos e sou o embaixador designado para assumir a representação diplomática brasileira junto à República Democrática do Congo, também conhecido como Congo Kinshasa. Brasil e Congo estabeleceram relações diplomáticas em 1968, portanto, oito anos após a independência congolesa. O Congo, desde a sua independência, foi considerado um país promissor por contar com vasta extensão territorial, numerosa população e também grande riqueza mineral. Tal potencial, contudo, sofreu sérios reveses ao longo da história em função de numerosos conflitos e de longos períodos de instabilidade econômica e política. É nesse contexto de instabilidade que o Brasil acompanha com grande interesse a evolução da situação política no Congo. Tal interesse manifesta-se não só na manutenção de canais de interlocução com autoridades congolesas e com representantes da sociedade civil daquele país, mas também no apoio contínuo e sempre presente às missões de paz da ONU, no Congo. No concernente as relações é, comerciais, a expectativa é de que haja grandes espaços para o crescimento das trocas bilaterais. Para tanto, é imprescindível que seja promovido o estreitamento das relações entre empresários brasileiros e congoleses, por meio de missões comerciais, de realização de eventos como seminários e também na divulgação de oportunidades de negócios. Já na área de cooperação técnica, é importante que sejam usados os programas de cooperação da ABC, da Agência Brasileira de Cooperação, já existentes no continente africano, para adensar as relações bilaterais em temas tão estratégicos como a produção de alimentos e também a agricultura comercial. Por fim, no campo cultural, Tensiono dar continuidade ao excelente trabalho é, do meu antecessor, embaixador Paulo Show, na divulgação da capoeira como instrumento de inserção social de crianças e de adolescentes. Quero, ademais, é, promover eventos culturais brasileiros diversos, promovendo, por exemplo, é, Exposições de artes plásticas, mostras de cinema, shows de música e também eventos culinários. Encerro o depoimento lembrando que no ano que vem, em 2018, celebraremos o aniversário de 50 anos das relações entre o Brasil e a República Democrática do Congo. Muito obrigado.